Olá, Anjos e Valentinas, como está? Pois bem, chamila acabou. Como diz o ditado, acabou-se o que era doce, acabou-se o que era contra... Namoro. Namoro. Qual será o motivo para o término deste lindo casal? E mais, você vai saber por que você vai sentir um certo alívio com esse término. Quem vai te apresentar tudo isso sou eu. Breno Moreiro, eu sou o de tretas, gringas de tutupel e sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no TikTok e no Instagram como arroba Breno Moreiro, postando stories, reclamando no Twitter, sofrendo hate no TikTok, sim, sou eu. A história deste casal começou antes mesmo do namoro. Isso porque eles se cruzaram a primeira vez em 2014, num show do Austin Mahoney, que nem sei mais o que que ele faz da vida aposentou que jovens né um cheirinho de pré-puberdade o chão principalmente a Camila até que tava mais com cara de gente ele não tava não mas assim eles sempre trocaram muitos elogios mais da parte do chão Mendes do que da Camila né porque ela fazia questão de deixar ele na friend zone e o trouxa lá correndo atrás e aí meses depois novembro de 2015 veio aí uma parceria dos dois, que na época eram amigos Eles fizeram a música I Know What You Did Last Summer Essa parceria dos dois Foi na verdade a primeira tentativa De carreira solo de Camila Cabello Que na época ainda estava no Fifth Harmony, mas... Se lançou junto com o Shao. Essa música tratava o quê? De um casal que encontrou um grande obstáculo na relação deles que os fez separar. Ah, profundo, né? Anos depois, em 2019, veio aí o single deles. Sabe que single é esse? Hum. Cenorita. <risos> Senhorita, no verão de 2019, eles num clima muito caliente Deixou muitas pessoas se perguntando se eles eram um casal ou não Pois bem, parte da música diz o seguinte Você diz que somos apenas amigos Mas amigos não sabem o seu gosto Porque você sabe que eu estou querendo há muito tempo Não me deixe cair ou não me deixe cair por você O mais interessante é que Quatro dias depois do lançamento De Senhorita, que na época foi a música E o clipe Camila Cabello se separou Do boy que ela tava na época Que é o Matthew Hussey Depois de mais de um ano de namoro Eis que finalmente Sean e Camila Deram seu primeiro beijo Em público E aí minha filha, desde então Depois dessa primeira lambeção deles Não parou mais mas assim antes de falar da lambeção desses dois eu queria já pular para o término porque como eu disse depois de mais de dois anos de relacionamento um belo dia eu acordei e fui para o Twitter e tava lá o quê? o nome dos dois nos trend aí eu achei que que aconteceu tiveram um menino o contrato o namoro chegaria até esse momento não isso porque eles foram para os stories no Instagram, colocaram o mesmo texto, inclusive o mesmo número de coração, só não repetir a mesma fonte, né? Mas ok. Uma fonte disse para a revista People que o casal não ia passar disso e é por isso que o romance... Fizzled. Acabou. Perdeu o gás. Flopou. É igual quando você pega o refrigerante, choco na geladeira. Tá lá, já perdeu o gás. Ele não vai passar disso. Foi isso que aconteceu com esse casal. Fizzled. Segundo a fonte, tá? Tô usando palavras da fonte. Palavras dessa fonte dizem o seguinte, abre aspas. Simplesmente parecia que o relacionamento não ia passar do ponto em que estava. E o romance acabou. Triste? Não sei. Muita gente discute que esse relacionamento não passou de um PR stunt. O que é isso? É um golpe de publicidade. Porque lançou a música e logo depois estavam um namorando. O mais engraçado é que isso assim, é coisa da minha cabeça, tá? De um tempo de uma música e clipe serem gravados até sair, tem um tempo grande ninguém consegue editar essas coisas num piscar de olhos digo isso porque neste canal trabalhamos com edição de vídeos uai se um vídeo meu dá muito trabalho não é Leila imagina um clipe uma música, a divulgação e tudo pau. Como que quatro dias depois, ela já ia terminar com o macho dela e já ia engatar um romance com o Shawn Mendes? Logo quando a música foi lançada e não antes. Tô jogando aí. Não tô falando que é isso ou aquilo, não. Estou apenas jogando. Mas o que é importante é que o casal terminou bem, eles não brigaram, inclusive, ao que tudo indica, continuam amigos no Instagram. Por quê? Shawn Mendes postou foto, quem curtiu? Camila Cabello. Camila postou foto, quem curtiu? Sean Mendes. O Sean Mendes. Como eles sobreviveram juntos à quarentena, eu pensei que esse contrato, que esse namoro, ia mais longe. Mas. A gente viu que não foi Mas de uma certa forma, se a gente for pensar assim Pelo menos pra mim, deu um certo alívio, viu? De não ver mais esse casal junto Não é que eu não acredito no amor, meu anjo Não é isso não, Enzi Valentina Vai muito além Sabe o que que é? Esse casal protagonizou cenas que eu queria esquecer, entendeu? Eu queria que tivesse um limpador de memória Pra tirar aqui, ó Limpa, limpa, limpa Toda a memória de Shaunilla. Porque o que eles fizeram, o que eles mostraram pra gente, bicha. Primeiro, essa lambeção dos dois. Nossa, eles beijam feio demais. É engraçado, né? Porque no início do namoro deles, todo dia saiu uma foto de paparazzi diferente. Eles muito animado posando pra foto. Parecer é autêntico, né? Aí eu acho que eles resolveram, assim, pegar um elemento mais gore, né? Gore, G-O-R-E, que é umas coisas de filme de terror. O que, que eles fizeram? Eles ficaram sabendo dessa discussão que estava rolando ali na internet e falaram assim... Ah, as pessoas acham que a gente não tá namorando de verdade. Fala que a gente não beija direito. Pois eu vou mostrar como é que a gente beija, disse o casal. E aí eles foram pro Instagram. Vol postar um, um vídeo se lambendo ou oh, para quê? Deixa eu botar o um vídeo aqui para a gente reagir juntos. Ah, não. Saw, like, on and stuff. Got stuff about Alguém me explica por que, que o Shawn Mendes só conversa assim? Nossa, é muito irritante. We're now, we're... A cara da Camila. We're fish. Yeah. O povo tava falando que eles beijavam igual peixe O que é beijar igual peixe? Não sei Mas ela deu uma de Ariana Grande e fez o... E yeah. really a... Machucou muito os nossos sentimentos é. Não! Gente, eu acho que eu vou vomitar Eu acho que eu vou vomitar Não dá Não dá! Não dá pra... Sai. Xaomila, eu tenho família, para. Aí ela lambe o nariz dele. Ai, gente, pelo amor de Deus, tá vendo? Por isso que eu penso assim, ai, não foi tão ruim que acabou. E mais, a Camila Cabello, eu acho que ela, de certa forma, mudou a vida do xaomintes. Sabe por quê? Vou te contar o um episódio da banana que aconteceu com esse casal é o seguinte, já tinha passado um ano de namoro o Shao estava para lançar o álbum dele, Wanzha e aí <risos> o, lá numa entrevista o entrevistador tava falando né, sobre, nossa, como que um ano de relacionamento mudou a sua vida como que isso te inspirou nesse novo álbum? E aí a conversa indo para esse lado, o entrevistador vira e pergunta se a coragem de Camila Cabello tinha inspirado o Shao Mendes ou se era um processo de amadurecimento que ele estava passando. Ou até mesmo se eram as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o Shao respondeu que sim. São as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele trouxe um exemplo. <risos> o exemplo. Camila não tem medo de entrar num restaurante de sushi e ficar tipo... Vocês têm bananas as primeiras vezes que ela fez isso eu estava tremendo de estresse e medo e na quinta vez eu estava tipo sim eu gostaria de uma banana também será que esse foi o motivo do término dele querer uma banana e ele continua isso é o que acontece quando você namora uma latina ele riu Meta de relacionamento, viu? Namorar com alguém que te ensine a pedir uma banana no sushi. Mas, meus amores, não só de histórias bregas vive este casal, como também muitos looks horrorosas, por exemplo em abril de 2020 Shawn Mendes e Camila Cabello se apresentam de casa, gente que roupas são essas? nossa, eu acho o Shawn Mendes a cara da Zélia Duncan, é uma cantora brasileira, muito boa, se você não conhece, vai lá conhecer essa roupa da Camila Cabello tá igual aquelas empregadas japonesas, sabe? aqueles cosplay de empregada, que vende no Japão e assim, é qualquer roupa as roupas que eles vão passear com os cachorros Cachorro, meu Deus! O Shaw Mendes parece que levou um soco no olho, coitado, e parece que ele só anda de pijama o tempo inteiro. E assim, que roupa é essa da Camila Cabeio? A coisa mais bonita que ela tá usando aqui é a papete, essa calça horrorosa. E ela tá com um laço na cabeça também, o laço tá vendo aqui, ó. Nossa, a Camila Cabeio é muito baranga. Coitada. E ele também não tá longe, viu? Por que, que o Chaumente só anda de roupa rasgada e bota bico fino? É feio demais, gente. Essa roupinha dela tá chexelenta, viu? Tá parecendo quando tem esses filmes de ação. E aí sempre tem uma personagem latina. Pode perceber, vai ser essa roupa que ela vai estar tá usando. Por exemplo, o principal do filme lá, seja homem ou mulher, chegou num país latino. E aí, nesse país vai ter uma assistente que vai estar tá usando essa roupa igual a da Camila Cabello vai vendo. Aí você pensa assim: "Ah, é só no dia a dia que eles usam essas roupas feia, Breno". Não. Não. Porque em tapetes vermelhos picha, a roupa do Shawn Mendes. Nossa, eu não aguento. É muito cafona, mas assim o páreo tá acirrado. Por Porque enquanto ele tá de suspensório e camisetinha, nossa, muito cafona, ela tá com esse vestido horroroso, tá muito feio. Esses babados com os cortes estranhos, com renda, ah, não, e uma transparência, esse cabelo lambido, coitados. Agora. No mesmo evento, eles conseguiram errar duas vezes. Gente, eu não sei. Não sei se eles têm stylist ou hater. Porque a roupa do Shawn Mendes tá muito feia. Esse coletinho mequetrefe. Ele sempre com a bota de bico fino, né? Agora, ela... Não, acho que ela, coitada. Pecaram mais no vestido dela. que tá parecendo uma fralda toda amarrada a ah, nem né? pelo amor de Deus e aí o vestido é curto é amarrado ali ó na altura da precheca e depois tem um monte de cauda saindo também da precheca parece que ela tá com um bigodão de todo o tamanho sabe aqueles polvo de filme de samurai japonês que tem um bigodão assim. Essa é a inspiração para o vestido da Camila? Assim, Camila e Chau são barangos consistentes. Porque no Grammy de 2020, ela me aparece com esse vestidinho de cortina atrás. Todo rosinha, bem sem graça. E aí umas mangas bufantes. Um aqui no pescoço que amarra aqui. E aí tem umas listras e uns penduricalhos E um sapatinho feio também. Deus me livre ainda bem que acabou e assim eles não são bizarros só no jeito de se vestir também não ao aceitar o prêmio do Kids Choice Awards de 2020 aquele prêmio da Nickelodeon a Camila numa frase conseguiu deixar todo mundo de estômago revirado quando recebeu o prêmio ela tava lá com o chão lá na webcam e falando we're going to make organic smile and slime ourselves isso quer dizer o quê? Que ela fez um trocadilho com smile, sorrir. Olha a aula de inglês do tio Breno. Smile, sorrir. Com slime, geleia. Que é estranho melequente que o povo faz no YouTube. Não bastava o trocadilho. Ela disse que ia fazer isso de forma orgânica. Aí eu fico pensando. Ou às vezes eu não quero pensar, né? É melhor para minha sanidade mental. Qual que vai ser a matéria-prima desse slime? Que fluidos corporais vocês vão estar usando para fazer esse slime. É a baba? Eu fiquei enojada, eu tô nojo uh, até agora. Tive que tomar yeah. pra mim. Yeah, de yeah, yeah. Uma coisa que, assim, eu acho que não vai deixar o estômago de ninguém enjoado. E eu acho que vai deixar a pessoa até se sentindo melhor. É o quê? Deixar um like nesse canal uma inscrição se você não se inscreveu e mais abre o Zap manda para um amigo e sua avó se não tiver avó pode mandar pra uma pessoa mais velha eu também não tenho avó na terra não só no coração tá bom pode mandar aí por favor tô esperando agora vamos continuar o vídeo e assim, setembro de 2020, eu vou ler aqui uma matéria pra você. Os músicos cantaram Senhorita durante o festival Global Citizen Live, em 25 de setembro de 2021, na cidade de Nova York. Durante a performance energética da dupla, eles compartilharam um breve beijo, enquanto a multidão os aplaudia. Sabe o que me assusta aqui? Os looks. Nossa, aqui novamente temos uma disputa de casal. Graças a Deus que eu não tô vendo completamente a maquiagem da Camila. Porque pelo que eu tô vendo aqui. Não tá boa, não essa roupa dessa estampa psicodélica azul e laranja com esse tanto de amarração um cinto desse tamanho aqui ó de altura com um monte de corda passando que parece um espartilho esse cinto e a manga bufante nessas cores e aí na frente dela tem o Shawn Mendes com esse coletinho cor de tijolo a calça parece que tá a vaca eu tô assustado. Nossa, o negócio dele é usar coletinho feio, né? E ela, que se vestidinho amarelo com dois botão aqui nas peitiolas, realmente acho que eles não têm stylist. É hater. Ai, o VMA de 2021. Nossa, que roupa feia do Shawn Mendes. Isso aqui é só de atriz mais velha, desconstruída que usa isso para ir no Oscar. Agora, é Shawn Mendes. Amigo, não tá bonito. Parece que ele tá de top, sabe? E não tá bonito. Não realçou aqui, ó. Com a jaqueta do blazer. E o vestido dela... Tá até menos pior. Mas ainda tá ruim. E essa maquiagem também não tá bonita, não. Pelo amor de Deus. E no Matt Gala, meus amores. Que ele foi sem camisa. De suspensório. Uma jaqueta de couro. Essa corrente. Tava igual um caçador. E ela... Nossa, que roupa feia, cheche lenta, parece que ela foi compressa, amarrou esses tecidos, a saia principalmente parece que tá muito amarrada. Esse cabelo lambido não tá. Bom, e aí, depois no Met Gala, Met Gala desse ano, inclusive tem um vídeo aqui nos cards pra você assistir. Ela me vem com outra roupa preta e branca, uma hot pant, um coturno, nossa, tá muito feio, eu não consigo nem continuar descrevendo. E sabe qual que é o pior? A influência do Shawn Mendes fez estragos aqui no Brasil, sim. Luan Santana. Ele que já não se vestia bem antes, resolveu se inspirar no Sha Mendes e aí piorou cada vez mais. Ele começou a usar esses colarzinhos igual do Shawn Mendes. E aí as roupas igual do Shawn Mendes, as botas de bico fino. Aqui, esse terno que ele tá usando. É o Shawn Mendes. E se você for pensar, eles têm assim um estilo musical parecido, né? Esse sertanejo romântico. Olha pra você ver, né? Influência boa, por que, que não chega no Brasil? A gente tá precisando trocar de presidente? E assim, não é só a Baranguice que junta esse casal, não. Tem também um passado muito polêmico que eles têm em comum. Além do mau gosto para as roupas, o ex-casal Shaunilla também tem mau gosto para piadas. Por quê? Há pouquíssimo tempo eles foram chamados na chincha no Twitter pelo passado racista. Tudo isso aconteceu na época que ambos eram adolescentes, por volta ali dos 15 anos. Camila Cabello tinha um perfil no Tumblr, e nesse perfil a bicha falava muita merda. Muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita merda. Mas não era só merda não, era merda racista. A ponto de inclusive relacionar a Normani nesse tipo de comentário. Olha Camila, você não fala mal da Normani não, tá? Por favor O Chão Mendes também não fica atrás Por quê? Ele apareceu de cabelo espetado uma vez e falou assim Nossa, eu tenho um afro Ele também já falou que meninas de pele clara são superiores Como toda contenção de danos de famosos Eles foram para os stories Deram suas explicações A Camila Cabeio, inclusive, estava frequentando um círculo de conversa para... Com que? É? é um círculo de conversa para terapia sobre cor alguma coisa assim tipo um racistas anônimos sabe o alcoólicos anônimos e o povo não deixa eles esquecerem que eles foram racistas no Twitter principalmente que eles foram lá cavucar coisa de sei lá 10 anos atrás mas assim sobre o fim desse namoro eu te pergunto você torcia por esse casal era amor ou contrato tô te esperando nos comentários que eu quero saber o que que você tem para falar deles e o que você tem para falar sobre esse término gostaria também de agradecer a sua companhia foi bom demais eu me diverti fazendo esse vídeo espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo.